Olá! Para alterar a senha do seu Everywhere, clique em Settings, Change Your Password e digite a sua senha atual e uma nova senha e sua confirmação. Feito isso, Basta clicar em Update Profile. Bom, é isso e obrigado.